O plantão Conexão em forma, Edson antes do nascimento, o rei Pelé não resistiu à batalha contra o câncer no colo e faleceu nesta tarde desta quinta-feira. Pelé deixa seis filhos e seu legado para o mundo como o maior jogador de futebol da história. O velório vai acontecer no estádio Vila Belmiro, do Santos, time do jogador. Voltaremos a qualquer momento, fique conosco!